Dieta zero ou baixo carboidrato realmente traz resultado? Fique com a gente até o final e saiba se é aplicável para o seu caso. Neste vídeo teremos dois bônus, confira! Eu sou Fábio Catutoshi, fundador do canal Equilíbrio Mundo Fitness. Este vídeo faz parte da playlist Fundamentos. Primeiramente, vamos desmistificar o ponto controverso relacionado à contagem de calorias. Contar calorias é só uma referência, não é o ponto principal para quem quer ganhar massa ou deseja eliminar gordura. Aplicando um exemplo, suponha que o seu consumo calórico para manter-se com o mesmo peso seja algo em torno de 2.000 calorias. Se você ingerir 2000 calorias de alimentos naturais como legumes, verduras, alimentos ricos em fibras, pobres em carboidratos, o resultado será diferente se comparado contra o consumo das mesmas 2000 calorias provenientes de alimentos como doces e massas. O intervalo entre uma refeição e outra também fará muita diferença. Primeiro bônus, sempre que houver insulina na sua corrente sanguínea, e seu estoque de glicogênio já estiver cheio, então as calorias adicionais provenientes dos carboidratos serão enviadas imediatamente para suas células de gordura. Toda vez que você come carboidrato, em especial os refinados, industrializados e simples, seu pâncreas libera insulina. A insulina envia sinais para o seu corpo estocar energia. E pior, se esse processo for repetido inúmeras vezes, as suas células de gordura irão encher até o ponto que o seu organismo terá que criar novas células de gordura. Depois de criadas, é irreversível, o que não é nada bom, você concorda? Entretanto, tudo isso que abordamos deve ser colocado num contexto. Existem pessoas que estão seguindo algumas dietas como parte de um trabalho mais elaborado, prescrito por um médico e em geral está sendo aplicada para um tratamento de alguma patologia por outro lado existem dietas visando questões estéticas exemplo ficar melhor para o verão uma terceira possibilidade são as dietas para manter-se no processo anabólico e paralelamente trabalhar treinos de força e hipertrofia enfim existem várias dietas e vários propósitos recomendamos que defina o seu real objetivo e busque por uma dieta que se encaixe às suas necessidades e não uma dieta da moda. Outro ponto a ser destacado pode ser necessário mudar a estratégia com o tempo. Você pode querer, num primeiro momento, a perda de peso e depois estar preparado para correr uma maratona que é inviável realizar enquanto estiver com sobrepeso. Indo um pouco além nos nossos exemplos vamos colocar algumas hipóteses. Se o seu objetivo é ganhar peso, entretanto tem dificuldades Estudos indicam que iniciar a alimentação com carboidratos simples pode ser uma boa opção, pois isso irá elevar a insulina e o seu corpo agirá como uma esponja aproveitando ao máximo as energias e nutrientes consumidos, repondo estoque de glicogênio, reparando os músculos ou até mesmo estocando as energias excedentes. Se a sua necessidade é a saúde em primeiro lugar, não será uma boa estratégia ficar causando picos de insulina consumindo carboidratos em todas as refeições. Se você não tem tempo para montar o melhor cardápio, ou se está num evento social que não tem muitas opções para aquela alimentação saudável, as circunstâncias podem te levar a consumir aquilo que estiver disponível, e você pode querer aproveitar outros pontos ao invés de seguir uma alimentação certinha. Porém, cuidado, não transforme essa dieta social na sua regra de alimentação. Em geral, o objetivo mais comum é emagrecer. Se esse é o seu caso, você precisa exaurir o estoque de glicogênio, deixando de consumir carboidratos ou consumindo o mínimo possível. Com isso, seu corpo será forçado a realizar a lipólise. Resumidamente, no processo de lipólise, o seu corpo irá metabolizar parte dos triglicerídeos, ou seja, das gorduras, em glicerol. Em seguida, o glicerol é transformado em glicose, que será usado pelo seu cérebro, fígado, músculo e outros órgãos. Em outras palavras, você pode viver tranquilamente e até ser um fisiculturista mesmo sem comer carboidratos. Portanto, o gatilho para tudo isso que abordamos até agora é o hormônio chamado insulina, que é ativado pelos carboidratos. Em situações normais, na ausência de carboidrato, não haverá insulina, então seu corpo tem que encontrar uma outra forma de obter energia e a forma é pelo processo de lipólise. Há quem critique. Porém, estudos indicam que o jejum intermitente, somado com uma dieta zero ou low carb, quantidade correta de micronutrientes, gorduras e proteínas e a prática de exercício em jejum é a melhor e mais rápida forma para a perda de peso e gordura corporal. Agora o segundo bônus. Não cometa a autossabotagem. Se realmente quer emagrecer, não coma nenhum carboidrato entre as refeições. Ah, Fábio, porém é só uma barrinha de cereal integral com 80 calorias. O problema não é necessariamente a quantidade de calorias. Mesmo que seja somente 80 calorias de carboidratos, o seu corpo irá liberar a insulina. E a insulina trava imediatamente o processo de queima de gordura. Não tem meio termo. Se o seu objetivo é ganhar peso, faça o contrário. Coma em intervalos menores para manter a insulina presente na sua corrente sanguínea. Contudo, prefira alimentos saudáveis, ou seja, não refinados, não industrializados. E cuidado para não comer em excesso. Tudo isso forçará o seu organismo a manter-se equilibrado e no processo anabólico. Resumo dos pontos abordados neste vídeo. Cortar calorias não é o mais importante. Hormônios fazem a diferença. Carboidrato libera o hormônio chamado insulina. Insulina é igual a anabolismo, que é igual a estocar. A ausência de carboidrato força com que o seu organismo busque energia de outra fonte a ausência de glicogênio força a lipólise lipólise é igual a derreter gordura não foque na dieta da moda não cometa a autossabotagem. abordaremos no próximo vídeo carboidratos bons e maus lembrando que parte dos lucros obtidos com este vídeo será revertido para uma instituição de caridade acompanhe o progresso na playlist de doações